Vamos lá. Quem é Marçal? Marçal é mentor de líderes, apaixonado por desenvolvimento humano, por pessoas e por transformação de empresas e de negócios. O que, que trouxe o Marçal ao TOT? Sempre é bom organizar as ideias e ter um material que você possa organizar esse material para os melhores atendimentos de mentor. O TOT me trouxe isso de maneira específica, organizada, começo, meio e fim. De maneira que eu hoje sento na frente de qualquer cliente de mentoria e eu estou habilitado a atendê-lo. Como é que foi a experiência? Você chegou segunda, vai embora amanhã? Como é que foi a experiência, como um todo? Experiência extraordinária, porque quando você sai para treinar, é, você se desliga do mundo né? e aprende, ensina ao mesmo tempo é um compartilhar. Os começos de todas as manhãs e finais de tarde fizeram poderosíssimos, porque a gente resgatava o que tinha acontecido no dia anterior e depois nós projetávamos o dia seguinte de uma maneira muito objetiva e isso fazia com que o, o dia seguinte fosse melhor do que o anterior. Então, o, o TOT com a chegada da turma também, que é fazer a formação, ele foi crescendo de maneira, eu diria, quase que sobrenatural. Quando a gente chega no último dia, a gente tem que ir embora mais.